Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para discutir sobre a corrida para ser criadora de tendências no COVID. Eu <risos> vou pedir desculpa pela minha voz. Pelo menos a gente tá bonita, né? Se você não quer me ouvir, deixa aí. Mutado me vendo. Inclusive, eu acho que eu vou ficar usando esse cabelo pra sempre, gente. Eu, não, eu, eu voltei à fase de odiar o meu cabelo natural de novo. Não natural, mas o meu cabelo real, no caso. E eu acho que eu vou gravar só de lace agora, até ela ver e ela tá cheirosinha. Mas o lá que o vídeo de hoje não é sobre eu. A partir de agora, esse é meu cabelo natural. É sobre criadores de tendências. Mas, Isa, você já não fez um vídeo sobre criadora de tendências? Eu fiz lá em 2019. Então, assim, é um vídeo bem desatualizado. Inclusive, algumas pessoas já me pediram pra eu atualizar esse vídeo. Eu já tô aqui atualizar pra esse vídeo e contar também sobre a minha experiência pra virar criadora de tendências o mais rápido possível, foi a primeira vez que eu tentei correr, que eu realmente me importei com isso na verdade, porque nas outras vezes eu só tipo, ficava de olho ali pra ver se ia dar certo e virava criadora de tendências poucos dias antes da sessão virar se você é novo ou nova nesse canal saiba que sim, eu fiz um vídeo sobre criadora de tendências assim que saiu o babado todo de virar criadora de tendências e tudo mais você pode assistir ele clicando aqui eu era, sei lá eu tô bem diferente de lá até agora. É um vídeo onde o Covet anuncia que vai ter essa tal de criadores de tendências e ele não explica nada, cara. É incrível, é incrível como o Covet, tipo, não explica nada. Ele inclusive fala assim: "Há rumores de que criadores de tendências vão ganhar prêmios". Algo assim, ele fala. Então, desde 2019, o que aconteceu? Ser criadora de tendências ainda é um título, como eu falei naquele vídeo. E ele ainda não aparece em lugar nenhum, cara. Você não ganha nenhum botãozinho, nem um brilho diferente, uma cor diferente do seu nome. Você não ganha absolutamente nada relacionado ao título de ser criadora de tendência. Eu acho que deveria ter, sim, pelo menos um brilho, um laço, uma roupa, um cabide, qualquer coisinha... Do lado, na nossa foto de perfil, só pra mostrar que a gente é criadora de tendências. Eu acho que eles poderiam colocar alguma coisa assim. Até porque agora, né eu corri bastante, foi difícil, então eu acho que eu queria mostrar para as pessoas que eu consegui, sabe? E aquelas também que conseguem bem cedo virar criadora, pô, seria muito legal se você pudesse mostrar para todo mundo, né? Até na votação. Enfim, é a mesma coisa que eu falei, falta um reconhecimento maior, já que é um título de criadora de tendências, eu quero que ele apareça em algum lugar. A questão de chegar primeiro, eu até agora não entendi, tipo, eles falam que se você chegar primeiro, você ganha mais coisa, eu acho que é a questão dos prêmios extras. Eu tinha a impressão de que quando você chega você ganhava um certo prêmio. Aí se alguém chegava, tipo, dois meses depois de você, quase acabando a estação... Essa pessoa ganhava menos prêmio que você. Mas algumas meninas ali, um grupo que eu participo, falaram que não. Que você vai ganhar sempre os mesmos prêmios, independente da data que você chegar... Então eu vou confiar nelas, por mais que essa impressão ainda esteja dentro de mim. Eles também adicionaram o prêmio para 800 mil. Então além de você chegar nos 400 mil, você também tem que chegar nos 800 mil pra ganhar mais e mais coisas. Que nunca é muita coisa, na verdade. É tipo, uma quantidade pequena, considerado o esforço. E agora também acumula a quantidade de estações que você é criadora. Eu acho isso incrível. É, eu acho que é por isso... Gente, na verdade assim. É por isso que eu e a Isabela viro criadora toda a estação. Porque eu quero ganhar bastante cash quando vira estação, Sabe? e pobre, eu quero muito ganhar cash. Então, eu sou criadora pra quando chegar a próxima estação, eu ganhar aqueles mil a mais de cash. Então, quando você viu aquela tabelinha esquisita que você ficou meio tipo, ai, o que que é isso? Era sobre você acumular a quantidade de estações que você é criadora de tendências e toda vez que vira estação, além dos 1.200 que você ganha, você também vai ganhar um bônus, um cash bônus por ser criadora de tendências a várias estações. Bom, antes de falar sobre a minha corrida, eu quero dar algumas opiniões né, sobre o que eu acho desse negócio todo de criadora de tendências que eu nunca mais falei sobre aqui. Eu acho que ainda são poucos prêmios que a gente recebe, sabe? Mas eu acho que vale a pena sim você virar criadora de tendências, tanto por causa do cash que você ganha quando vira estação mas também porque a gente sobe passando de nível tanto fazendo desafios quanto recebendo os prêmios da criadora de tendências e a gente ganha os diamantes também, né? que tem diamante nos, nos bônus enfim, é, é o mais importante, eu acho e também você não perde prêmios, né? porque, tipo, quem não é criadora de tendências vai fazer os desafios e vai ganhar os prêmios dos desafios, mas se você é criadora de tendências você vai ganhar Além dos prêmios e desafios que você tá fazendo, você vai ganhar mais os prêmios extras de criadora. Agora a gente vai falar sobre a minha corrida pra virar criadora de tendências antes do ano novo. O tombo. Esse é o nome que eu tô dando pra sessão do vídeo, porque foi o maior tombo da minha vida nesse jogo. Não foi só meu, foi de muitas pessoas esse tombo. Pelo menos a gente não tá sozinha nesse mundo como é de todo mundo se ferra junto, né? Bom, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Quanto tempo levou pra virar criadora de tendências? Levou um mês e meio, gente. Meio do novembro, né, de quando começou a estação, até Dezembro, e dezembro levou mais um mês. Não foi exatamente isso, deve ter sido, tipo, 30, deve ter sido 40 dias. Porque eu virei criadora de tendências lá pelo dia... Vou procurar mensagem que eu mandei pra Minhas Amigas quando eu falei que eu virei criadora de tendências. Foi dia 28 de dezembro, gente, na tampa, sabe? Como que eu levei um mês e meio só? Gente, tô falando só, porque pra quem nunca jogou com cash... Sim, eu me arrependo de não ter usado o cash, tá? Agora que ele acabou, eu me arrependo. Pra quem nunca jogou com o cash e não era acostumada a fazer todos os desafios, cara, eu poderia ter virado antes, porque eu poderia ter feito mais desafios. Mas enfim, eu fiz todos os desafios. Óbvio que eu perdi alguns, né, gente? Cara, foi uma mudança muito brusca de fazer, tipo, poucos desafios, quatro por dia pra completar a spree, até fazer todos os desafios, né? Então, foi uma mudança bem brusca. Eu perdi bastante dinheiro no covid gente, sério. Incluindo aquele vídeo que eu gastei um monte, que eu nem lembro qual foi, isso foi do inverno, acho que foi quando virou o inverno que eu gastei bastante dinheiro Até agora, tipo, eu não consegui recuperar e eu vou tentar recuperar agora e na outra estação Então até os flashbacks, só no final, que daí eu larguei mão de alguns flashbacks que não estavam compensando Cara, eu não gosto de gastar meus diamantes, então quando eu vi que não estava compensando, eu falei, não vou fazer, não vai compensar vou ignorar. Consequentemente, eu completei todas as sprees, ou seja, eu recebi todos os prêmios das semanas, mas isso eu sempre completava, então tudo bem, mas isso ajuda bastante, porque os prêmios são 3 mil, 2 mil, enfim, né, são bem grandes. Ganhei todos os prêmios do Rally, porque eu fiz todos os desafios, então eu não saí do Rally, eu não perdi Rally, eu ganhei tudo que tinha pra ganhar, ou seja, ajudou pra caramba, não foi fácil, porque é muita obrigação, cara, o Covet se tornou, tipo, já tinha se tornado um pouco obrigação, eu gosto mais do COVID de quando eu tô gravando, do que quando eu tô sozinha, deitada, às 10 da noite morrendo de sono. Então, ele virou mais obrigação ainda, porque eu era obrigada a fazer os desafios chatos, desafio caro, desafio esquisito, que tinha umas joias feias, entendeu? Tipo, eu fui muito... Virou muita obrigação pra mim, nesse meio tempo, assim. Eu tava cansada, nossa, foi, foi um chato, assim, sabe? Foi bem chato. Então, não foi fácil por causa disso. Porém, eu subi muito bem de nível. Eu deixei anotado que como eu sempre faço. Quando a gente começou, né, eu levei 10 dias para subir de nível, do 66 para 67. Depois eu levei mais 12 dias, do 67 para 68, e depois levei 13 dias, do 68 para 69. Foi uns 12 dias também, do 69 para 70. Então, eu diminuí minha média, gente. Uhul, porque minha média era tipo uns 15, 15 dias e meio assim e daí eu consegui diminuir ela para 12 né então assim valeu a pena por causa de subir de nível fazer todos os desafios enfim mas eu perdi muita grana como eu falei e também foi um estilo de jogo diferente. Até se tornar obrigação, tava sendo legal. Porque eu tava fazendo todos os desafios e tudo mais, né? Eu nunca tinha jogado desse jeito, como eu falei. Então, foi legal a experiência. Mas agora, eu perdi muita grana. Eu tô com 24 mil. teste 43 mil diamantes, porque eu contatei uma oferta há pouco tempo. Difícil, cara. Eu ainda tô triste, porque eu tô pobre. Eu quero voltar com 50 mil. Aí, agora, a gente vem o tombo. Cara, a parte do tombo. Essa é a parte mais triste. Pega seu lencinho. O meu tem até meu nome. E vem chorar. Junto comigo. Porque sério. Deixa eu me recompor. Ano passado. Ano retrasado. Na verdade de 2019 pra 2020. Todo mundo que já era criador de tendências no ano novo. Ganhou este acessório de cabelo. De graça. Sim. Só as pessoas que viraram um tempo antes. Se você virou no dia do ano novo, quando já tinham sido distribuídos esses prêmios, você não ganhava mais. Sério, cara, isso, isso doeu meu coração de verdade. Eu fiquei revoltadíssima. Eu falei, não tem como ter virado o criador de tênis tão rápido. Porque eu não jogava com cash na época, né? O cash ainda existia nesse tempo. Então, muita gente ganhou. Eu, a Tonga, que não fazia cash, não ganhei. Então, assim, né? eu fiquei traumatizadíssima por causa disso. Eu falei, esse ano... Ano passado eu falei isso. Eu vou virar criadora de tendências antes do ano novo. E eu vou ganhar o acessório de cabelo da virada. Pois então. Chegou a virada do ano. De 29. Dia 30. Dia 31. Dia 1. E não teve acessório de cabelo. Não teve, não teve. Eu virei criadora de tendências rápido pra, pra produzir conteúdo. O tombo, cara, o tombo, meu pai. O tombo foi grande, entendeu? Então, por causa disso, que eu fiquei muito puta da cara, eu não vou seguir até os 800k, não vou seguir esse ritmo até os 800 mil. Ó, oh, tô me lixando pelos 800 mil, sério, quero que vocês fodam. Se tiver um acessório de cabelo nos 800 mil, eu vou parar de jogar essa porcaria. Ui, uh, porque que raiva que eu fiquei, cara. Tava esperando acessório de cabelo e... Veio veio várias peças, na verdade, mas não veio essa história de cabelo. Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Depois dessa história é muito triste, que eu acho que tá todo mundo chorando. Vamos ver aqui o que eu ganhei sendo criadora de tendências nesse meio tempo. Vamos lá, né? Cheguei no nível 70 e virei criadora de tendências. Recebi 500 diamantes e dois prêmios que totalizam mais de 11 mil. Então, assim, é bastante, né? É bastante. Eu gostei de receber esses prêmios. Desafio vai, desafio vem. Eu ganhei mais esse aqui, que foi no ano novo, eu acho... No Natal foi em algum que a gente ganhou bastante prêmios, estão vendo? Eu adorei essa regatinha da Ralph Penny e esse vestido da Adriana papel. Então, assim, tiveram dois prêmios caros aqui e o resto foram prêmios bem baratinhos que eu achei muito, muito, muito baratinhos mesmo, tipo, 200, 100. E depois disso, a gente recebeu isso daqui falando ganhe 23 mil em prêmios extras. Como assim? Aí tá falando que conquistar um status de criadores de tendências é um feito impressionante. Então cadê um meio negócio, uma estrelinha, né? Não sei também. Aí tá falando assim. Dá um prêmio para nossas nossos estacionistas mais dedicadas. Apenas esse mês, só em janeiro. Alcance o valor do guarda-roupa, inverno 2020, de 800 mil. E adicione mais 8 mil em prêmios no seu guarda-roupa, além de 5 mil diamantes. Cara, isso aqui me dá vontade de virar... 800 mil só por causa dos 5 mil diamantes, né, meu? Mas, sinceramente, acho que tá mais fácil ganhar um TL do que eu chegar aos 800 mil. Deixa eu ver até quantos que eu tô agora. Não vai rolar, entendeu? Se você consegue virar criadora independente do momento que seja, vire. Meu, não tem por que você não virar. Assim como fazer a Spree, né? Maratona semanal. Cara, se você não faz uma maratona semanal, por qualquer motivo que seja, tem algum, algo muito errado. Porque se você faz o Rally, você automaticamente faz 20 desafios. Então... Se você faz 20 desafios, você consegue fazer mais 8, né? É mais 20 desafios, uns 24 desafios, não é? Acho que é 24 desafios. Meu, você consegue fazer mais 4, sabe? Tipo, a maratona semanal você consegue completar Assim como virar criadora de tendências, talvez você consiga se você se esforçar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais de dinheiro. Vale a pena, no final das contas, pelo cash, enfim, por todos os motivos que eu falei. Então eu quero que vocês me falem se vocês acham que vale a pena. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, do meu look. E também, de tudo que eu falei, quero que vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no seu canal, de me seguir no Instagram... E de deixar o seu comentário. Tchau!